Item 18.2 Comunicação prévia 18.2.1 É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades das seguintes informações: A linha A. Endereço correto da obra. B. Endereço correto e qualificação: C, CGC ou CPF do contratante, empregador ou condomínio. A linha C, tipo de obra, a linha D, datas previstas do início e conclusão da obra, a linha E, número máximo previsto de trabalhadores na obra,